Bom meninas, então, peraí, deixa eu desfocar aqui a câmera Pronto, vou botar assim Hoje eu vim fazer o um vídeo pra vocês, agora né, a tag mostra celular Bom, esse é meu celular, ele é branco, Galaxy Y Branco, tá, o, a capinha atual que ele tá agora é essa de pinguim muito fofa, pinguim rosa, que protege bastante. Eu também tenho essa capinha, que é bem difícil de tirar do celular. Preta com esses strass. E tenho essa, que foi a primeira que eu comprei. Transparente. Que, na verdade, não fui eu que comprei. Foi a minha mãe, quando ela me deu o celular. Bom... Aqui tem que desenhar o padrão para desbloquear ele. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Minha foto de plano de fundo é a Sofia Brão mandando beijinho para o recalque. <risos> e aqui eu instalei um aplicativo que ele atualiza completamente todo o seu celular. E o meu celular ele não dava para fazer pastinhas assim desse jeito. E esse aplicativo dá pra você fazer pastinhas, então aqui tem a pastinha de sociais, tem o Facebook e o Youtube, que é onde vocês estão me assistindo. A câmera não vai focar, porque a minha câmera é muito chatinha. Tem utilitários, que tem câmera, Google pesquisa, relógio, galeria, pesquisa por voz, calendário e calculadora. Tem músicas, que tem músicas normal do celular, download MP3, que é para você baixar músicas, e tem o rádio FM. No Apple Pass, eu tenho só esses joguinhos, eu tenho o Asphalt 6, que veio no celular, Real Piano, que eu baixei mais por causa da minha irmã, que é tipo um piano que aparece na tela e você vai... Vai dando o Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Essas coisas Pou E o uno que já vem no celular e é pago Então aqui tem o próprio celular Aqui embaixo Tem o próprio celular Contatos Aqui no meio É o menu Tem o mensagem e internet Então Vou clicar aqui No menu tem as mesmas coisas que eu mostrei é, Lá no Nas pastinhas Só que tem algumas coisinhas que já vem no celular Que nem vale a pena eu ficar mostrando pra vocês Tá? E agora eu vou mostrar pra vocês esse aqui Que é o Clear Master Que não tava na pastinha lá Deixa eu desfocar aqui o celular Porque Peraí gente tem o Clare Master, que eu vou deixar o nome direitinho para vocês ali embaixo na descrição. Que ele, ó, que ele varre todos o, todas as memórias que estão sendo ocupadas sem necessidade, ele desocupa. Aí cabe mais aplicativo no seu celular. E aqui na outra página inicial... É, ele, esse aplicativo mostra aqui ó, memória RAM sendo utilizada 233 MB e tem livre, memória livre tem 57 mbs livre aqui ó, tá aparecendo só que vocês não vão conseguir ver entendeu? e aí quando você aperta nessa vassourinha ele recicla ó 8 é, 90 mbs reciclados. E aí, cabe mais aplicativos, entendeu? Eu faço, eu varro meu celular todos os dias para tirar essas memórias que estão sendo ocupadas sem necessidade. Então, meninas, eu acho que eu mostrei tudo do meu celular. Ele no momento está sem película, eu quero muito comprar película fosca. Mas ultimamente só tenho encontrado Película pra iPhone Eu não tenho encontrado muita película Para celulares simples assim Então É isso Espero que tenham gostado do vídeo Um beijo e tchau